E aí galera, beleza? Franz Rezende mais uma vez, canal Azulejista. O canal O Azulejista, ele é vinculado ao Facebook, a fanpage do Azulejista no Facebook. E nós temos dois grupos de construção lá, Azulejistas do Brasil e Pedreiros do Brasil. No canal Azulejista, pessoal, nós vamos postar vídeos de azulejistas brasileiros top de linha com técnicas sensacionais. Aí eu estou utilizando o MDF, beleza? Essa peça aí tem 8 centímetros e as outras duas tem 2 centímetros e meio. Tanto na altura quanto na largura dela, é um MDF. Mas isso pode estar tá fazendo com madeira, né? Você pode pegar sarrafo, pode estar tá fazendo tranquilamente. Só a parte de baixo aí tem que ter mais ou menos esses 8 centímetros, beleza? Posso fazer até de 1 20? Posso fazer o tamanho que quiser. Mas eu fazendo uma de 1 15 ou de 1 e 20... Já dá pra gente é, fazer 45 em peças maiores. Então eu tô usando aí um Super Bonder, né? Aí eu vou alinhar certinho. Beleza? É só alinhar bem certinho mesmo. E depois de, de achar o alinhamento, aí eu tô vendo em qual, qual delas, né? Vai ficar mais certinho pra não ficar um vãozinho ali embaixo, igual tá no cantinho de cá aqui, ó. Então essa aí ficou melhor. E depois que apertar e passar a cola, já fixa. Então vamos lá, vamos passar a cola aí eu vou adiantar um pouco o vídeo mas dá para vocês entenderem beleza para não ficar muito longo também a aula aí peça colada né olha é só fixar bem guardar uns segundos aí que no super é bem mais rápido, pessoal é, Essa tipo de madeirinha aí, CMDF, você encontra aí na pessoal que mexe com móvel planejado, né? Mercenaria e essas filetinhas tudo aí, ó, eles jogam fora. Então eu fui lá e peguei. Aí, o pessoal joga fora, a gente aproveita e faz o nosso, o nosso gabarito aí, beleza? É, agora pra medida a gente mede também 2,5 é cm. Que é para ele já fazer o ângulo certinho aí do, da parte de 45 graus. Né? Ele fica um pouquinho a mais, fica mais aberto o corte. Mas depois é muito mais fácil de estar de tá colando, de estar tá fazendo o desbaixo também. É facinho demais. É, na próxima aula a gente vai aprender a, a recortar né, e, e fazer o, o desbaixo dele. ó, agora tá vendo essa parte que sobrou? É... Ela serve pra gente fazer isso aí: ó. pra gente prender um sargento, né? Que a gente pode estar usando um sargento ou esse grampo aí, que é o grampo de sargento. E depois tá fazendo aí a colocação do... da peça em cima, que para é pra ela não mexer. Pra gente tá fazendo um corte 45 graus. Então, muito, muito simples, muito fácil de fazer. O meio aí ficou com 2 centímetros e meio, né? Esse... esse espaço de vão. A altura dele também é 2,5. E essa parte maior, que é a, a base, é 8 centímetros. Beleza? Muito fácil de estar se fazendo aí. Aí, tô colocando a peça agora para vocês verem como é que é. Já fica no ângulo certinho. Olha só, a gente tá cortando aí, fazendo um desbaixo também, afinando ela. É muito simples, muito, muito prático aí e ganha, ganha muito mais produção na hora de fazer. E para quem tá aprendendo a ter um, um gabarito já em ângulo desse aí, vai facilitar muito mais ainda. Beleza? E é isso aí. Essa foi mais uma aula. E vamos que vamos que é só o começo. Todas as semanas nós vamos trazer novos vídeos de novos profissionais é, mostrando as suas técnicas para agregar conhecimento aqui no canal Azulejista também. Se você é azulejista ou pedreiro e quer fazer parte dos grupos Azulejistas do Brasil e Pedreiros do Brasil, aqui na descrição embaixo está é, o link dos do, nossos grupos do Facebook para você fazer parte. Entra aí e se inscreve. Beleza, galera? Mais uma vez, curta, compartilhe os vídeos, deixe seus comentários, novos comentários, torna uma nova matéria. Valeu, galera! Um abraço!